Oi, tudo bem? Dando sequência aos nossos vídeos, a gente vai falar hoje sobre dor e pós-operatório de cirurgia plástica. É um tema interessante porque sempre existe o receio das pacientes. Será que eu vou sentir muita dor no pós-operatório ou não? Então nós não temos conflito de interesse nessa apresentação. E vamos lá, a Sociedade Americana para Estudo da Dor, ela define que a dor é uma experiência sensorial, ou seja, é algo sensitivo mesmo, estimula o nosso sistema nervoso e que ela pode ter um caráter também emocional associado a isso. Então não é só um estímulo, uma lesão tissular, ou seja, uma lesão de pele. Você pode ter uma lesão de pele, mas o aspecto emocional também está envolvido de como o organismo, como cada pessoa vai perceber esse estímulo doloroso que foi dado. E ela ainda diz mais a sociedade. Que pode muitas vezes até não ter essa lesão tissular, pode estar atribuída a uma possível, uma provável lesão e muitas vezes pode até não ter. Notem o tanto que é complexo a definição sobre dor. E isso é importante porque? Para a gente valorizar o, a, o aspecto dor. Porque muitas vezes, paciente queixando de dor, você não está vendo nada e você pode minimizar ou desprezar aquilo mas tem um componente emocional também associado e existem vários estímulos ali nervosos que muitas vezes podem ser imperceptíveis pelo pelo olhar humano mas o não significa que o paciente não esteja sentindo dor é, é a sensação mais frequente entre todos os pacientes se a gente for no pronto-socorro agora os pacientes que estão lá grande parte deles estão porque estão sentindo dor a dor desencadeou essa, essa procura por um atendimento. Quando nós falamos de envelhecimento, no, do, nos pacientes mais velhos, eles tendem a ser mais frequente essa questão da dor. Por quê? Por causa desses agravos cumulativos, por causa das doenças cumulativas, por causa das lesões que eles sofreram no decorrer do, do tempo. Então, se a gente pegar um jovem, ele vai sentir menos dor quando comparado com o velho. Então, isso deve ser valorizado também. Agora, uma pergunta. Então, a dor é um vilão ou é um mocinho? A gente precisa caracterizar isso bem para vocês entenderem que a dor é um sinal de alerta. Então, ela não é um vilão. A gente vê que alguns pacientes que nascem e eles têm uma incapacidade de sentir dor por causa de alguma alteração genética eles têm uma vida é, mais curta do que a população em geral. Por quê? Quando eu sinto dor, eu coloquei a mão no, no objeto quente. Eu senti dor, a minha tendência é defesa, é proteção, é tirar essa mão daquele lugar que poderia causar um dano para mim. Então, a dor ela faz parte desse mecanismo de defesa e preservação de todas as espécies. Então ela vem nesse caráter é, evolutivo nosso como um mecanismo de nos defender dos agravos, das lesões. Se a gente sentir uma dor, por exemplo, de uma inflamação, de uma apendicite, com aquele sinal eu vou perceber que algo está acontecendo de errado no meu organismo e assim eu posso procurar o um atendimento. Como a gente falou, é o principal motivo dessas internações. Então, se eu não sentir dor da apendicite, eu não vou procurar o pronto-socorro. Se eu não sentir dor no peito, eu não vou procurar um atendimento, uma avaliação e posso é, ter um agravo de infarto ou qualquer outra causa de dor torácica. Ela pode ser aguda naquele de uma lesão recente ou pode lesões agudas desencadearem a quadros de dor crônica. A gente vai ver mais à frente. Então, qualquer estímulo que nós tivermos, a gente vai analisar esse estímulo e a maneira como nós percebemos ele vai dar essa intensidade maior ou menor da, da dor. Pós-operatório em si, a dor é uma dor aguda. Eu tive um trauma cirúrgico. Então você fez um procedimento, aquele procedimento que você fez, ele vai levar a uma maior ou menor intensidade da dor, a depender do procedimento. Então, ai, prendi o dedo. É uma dor intensa caracterizada por muita dor, muita queixa do paciente, mas você pode ter um estímulo menor. Por exemplo, uma, vou aplicar uma injeção, como diz vulgarmente e você pode ter uma dor de menor intensidade. Na cirurgia, não, não foge desse parâmetro também. A intensidade da dor está relacionada também com o tamanho do agravo. Vou te dar um exemplo. Quando nós fazemos lipoaspiração, as pacientes reclamam de mais dor. Por quê? Porque você tem várias áreas corporais sendo estimulada. Então, a depender das regiões que você é, faz a lipoaspiração, ela vai sentir mais estímulo doloroso e isso pode ser interpretado no cérebro como sendo de maior intensidade também. Quando a gente coloca uma prótese de mama, por exemplo, é uma região menor, a gente tem é, um acesso pequeno ali, um descolamento para colocar essa prótese, mas quando comparado com a lipoaspiração, ela pode ser caracterizada de menor intensidade por, por, por menor estímulo mesmo desses receptores para dor. O estímulo doloroso versus essa sensação, que é o processamento no cérebro mesmo daquele estímulo doloroso. Então, como a gente falou, a gente tem um estímulo doloroso, por exemplo, numa cirurgia, uma incisão, um corte. Na hora que a gente tem aquele estímulo doloroso, aquela região ali, o cérebro vai interpretar e analisar se é de uma intensidade maior, vai ter estímulos para bloquear isso. Então, olha que complexo é essa avaliação. A gente precisa entender isso bem e quanto mais a gente entende essas vias, essa análise do organismo do estímulo doloroso, melhor vai ser o nosso tratamento. Então nós temos receptores tanto na pele, quanto no músculo, no osso, em todas as regiões do corpo nós temos os chamados nossos septores, que são os receptores que geram o um estímulo doloroso. Esse estímulo doloroso, ele vai por nervos, que tem nervos com bainha de mielina, que são os mielinizados, que tem a capacidade de transmitir aquele estímulo rápido, uma dor rápida que você sente, ou aqueles que não tem mielina, que são as fibras do tipo C, que você transmite uma dor, ela tem uma, um caráter mais lento, ela progride de forma mais lenta até chegar ao sistema nervoso central, então tem vários tipos de nervos para transmitir esse estímulo doloroso, ele vem aqui perto da coluna, num gânglio ali na parte posterior, recebe esse primeiro estímulo. Vou te dar um exemplo: a queimadura. Antes da gente perceber que queimou, muitas vezes você tem um reflexo de defesa. Ele é processado nessa região, chama o primeiro neurônio, que você tem um estímulo ali ou, desculpe, o ato reflexo, né, que a gente chama. Então você já tem um estímulo para o nervo motor ativar o músculo e retirar aquela mão. Então, existem várias regiões para você processar esse estímulo e ter uma, um mecanismo de defesa dele. Então, depois do gângulo da raiz posterior, existe o corno posterior da medula, que é uma região específica da medula, que ela existe em vários níveis por onde essas fibras passam que levam esse estímulo por, pelo extrato espinotalâmico lateral, cruza a medula, vem para o outro lado e chega até no, no, no cérebro, nas regiões cerebrais para processar e você ter essa sensação dolorosa. Olha quão complexo pode ser esses caminhos aí. E além disso, o cérebro também ele tem vias que retornam, que a gente chama de vias é, aferentes, para fazer o bloqueio ou para dizer, opa, chegou aqui, vamos diminuir a intensidade para modular essa intensidade da dor. Então, em cada região dessa, a gente tem tanto, a gente vai ver mais para frente, medicações para bloquear isso, ou para analisar essa dor e fazer até o tratamento de, do, do estímulo doloroso. Então, o estímulo doloroso ele é complexo, com essa sensação também de dor, e ele é respons... existem vários processos para analisar isso. A gente falou do mecanismo de defesa da dor, então peraí, num pós-operatório, será que essa dor deve ser totalmente abolida? Então é um questionamento que eu faço. Lógico que a gente não quer que o paciente sinta dor no pós-operatório. A gente tem que controlar, modular essa dor. Mas ele ter dor significa que ele vai lembrar que ele foi operado. A gente tem um exemplo de um, de um paciente que, na época que eu estudava, eu acompanhei isso, o paciente fez uma cirurgia de coluna. E ele disse que não sentia dor nenhuma. Colocou parafuso lá para fixar porque ele tinha problema na coluna. E ele, com menos de 30 dias, foi andar de bicicleta, foi fazer atividade física, porque não estava sentindo dor. Não foi nem consolidado ainda aquele, é, aquela lesão dele, não foi nem cicatrizada, o termo que a gente pode usar mais simples assim, e ele já começou a fazer atividade física e ele teve problema na cirurgia dele. Então, muitas vezes, a dor é um mecanismo de defesa. Eu sempre falo para os pacientes, eles perguntam... Doutor, eu posso levantar o braço depois de fazer uma cirurgia de colocação de prótese? Eu posso deitar de lado depois da abdominoplastia? E eu digo, o limite é a dor. Então qualquer... Movimento que você fizer, qualquer atividade que você fizer e você está sentindo dor, significa que você deve parar. É lógico que, passado um determinado tempo que você sabe que aquilo cicatrizou, você vai falando para o paciente realmente ir tentando romper aquela dor. Ele tem que, que movimentar, mas isso existe, deve ser analisado com cautela, tá bom? Porque muitas vezes a gente tem que tomar cuidado para não dar medicações assim que bloqueiam totalmente a dor, porque ela serve até como mecanismo de defesa uma atenção especial precisa ser dada, porque ao mesmo tempo, peraí, o paciente pode e deve sentir um pouquinho de dor no pós-operatório para ficar mais restrito. Mas se essa dor, ela tá prejudicando as atividades diárias, se ela tá prejudicando a atividade social, eu tô, tô sentindo tanta dor depois dessa reconstrução de mama, que eu não tô conseguindo trabalhar, daí tem a questão do abceteísmo, que é a ausência ao trabalho, é, eu não consigo mais sair para tomar um café com as amigas, sair para fazer alguma coisa. Então essa dor sempre deve ser modulada, analisada, com cautela, para evitar esses prejuízos e o paciente voltar o mais rápido possível às suas atividades normais. Em alguns casos, o estímulo foi tão grande a dor, e isso acontece muito em queimados e outro tipo de lesões, que a gente chama de neuropáticas, que elas podem cronificar, elas podem ficar persistindo por mais de três a seis meses, a depender da classificação de dor crônica e ultrapassando esse período a gente pode falar que o paciente agora teve uma dor crônica e ela precisa ser avaliada, ela precisa ser considerada pelo, pelo médico que está cuidando daquele paciente para pensar no tratamento dessa dor crônica que vai ter um tratamento específico, ok? É, outro ponto importante, então, agora, para a gente falar, é a questão do tratamento dessa dor no pós-operatório. Como eu disse, a gente tem que avaliar a intensidade da dor. Existem vários é, mecanismos para a gente avaliar isso. Desde escala numérica, perguntar para o paciente de 0 a 10. Qual é a intensidade da sua dor? De repente o paciente vai falar, ah, tá 5, ou não, tá 10, tá mil, tá. Então a gente vai analisar essa dor através de de escalas numéricas, ou gráficos mesmo, você bota um gráfico, isso aqui é uma brincadeira, lógico, mas você bota um gráfico com, com faces de dor, ou face sem dor, ou paciente sorrindo, e ele com essas escalas ele consegue apontar, principalmente aqueles pacientes que tem algum déficit de comunicação, e ele consegue é, apontar e avaliar para você a intensidade da dor. Existem também questionários, Pacientes que não conseguem comunicar, ou pacientes que estão numa maca com alguma lesão neurológica, você consegue ver sinais de espasmo muscular, de face, de dor, para você também tratar esses pacientes que estão com algum prejuízo da comunicação verbal, no caso. E também, como que eu avalio a intensidade? De acordo com o dano. Pacientes com queimadura, eu não vou ah, ficar esperando dar um analgésico simples. Então, pacientes com grandes queimaduras que chegam no pronto-socorro, a nossa tendência é já pular essa escala de dor nossa, no, a avaliação das medicações para dor, e já colocar uma medicação bem mais forte, vamos dizer assim, para bloquear, porque eu sei que aquele dano causa muita dor e eu preciso frear e bloquear essa dor dele. Então a gente no tratamento a gente sempre vai escalonar nossa tendência é começar com analgésicos mais simples e colocando medicações mais fortes e muitas vezes fazer a associação delas também. Então o kit aí pós-operatório sem dúvida vai ter um analgésico. Um exemplo de analgésico é a dipirona. Então o paciente para evitar que ele sinta essa dor a gente vai passar um analgésico simples para ele e associar com agentes anti-inflamatórios que além de inibir a dor ele vai inibir esse processo de de, de inflamação decorrente do trauma cirúrgico e, consequentemente, com menos fatores inflamatórios, o paciente também vai sentir menos dor. Então, a gente associa o analgésico com o anti-inflamatório. Em alguns casos, a gente vai para os opioides. Um exemplo clássico do opioide é a morfina, mas existem os opioides é, fracos, que são a codeína, entre outros, e que a gente pode associar, por exemplo, o paciente fez a abdominoplastia com liposcultura. Eu sei que ele já tem uma tendência a sentir um pouquinho mais de dor, eu posso deixar ali SOS, um opioide, para caso ele esteja sentindo dor a despeito do uso, eu estou usando de pirona e outro anti-inflamatório um, ou e um anti-inflamatório associado, e mesmo assim estou sentindo dor, eu deixo uma medicação SOS. Por que, que a gente tem que tomar cuidado com isso? Porque toda medicação tem seus efeitos colaterais. Exemplo, o analgésico. Se eu ficar dando analgésico de horário, ao invés de esperar sentir um pouco de dor e o paciente tem uma tendência a ter algum processo infeccioso, eu estou inibindo febre. Febre é um alerta de infecção. Um exemplo simples assim. Então, em alguns pacientes, às vezes, principalmente internados com quadro infeccioso no hospital, a gente pede para suspender o uso da, da dipirona para avaliar e medir e fazer essa curva térmica do paciente. O anti-inflamatório, você pode ter, um, um, a depender do, do anti-inflamatório, a questão do, do problema da proteção gástrica. Então ele pode desenvolver em casos mais graves úlcera no estômago. Nos idosos, ele tem um risco de apresentar insuficiência renal decorrente do uso de anti-inflamatório. Então a gente sempre tem que analisar esses efeitos adversos. E do, do opioide, dessas medicações, um ele pode dar, ter náusea, ele pode ter o intestino preso. Então é uma coisa muito comum no pós-operatório ter o intestino preso, prisão de ventre. E você ainda vai dar uma medicação que perpetua isso, então a gente sempre tem que ponderar e analisar é, essas medicações. Quando a gente fala daquela dor crônica ou de uma lesão tão intensa como uma queimadura, que a gente sabe que ele pode ter um estímulo muito intenso que pode desenvolver a dor crônica, existem alguns remédios que foram usados inicialmente para evitar crises convulsivas que eles atuam na, naqueles estímulos que a gente mostrou para você, naquelas vias até o sistema nervoso central para bloquear esse estímulo e para aumentar a questão do, do, do bloqueio, né? Do, da reação do organismo aferente, que é aquela, aquele retorno para bloquear esse estímulo de dor, e ele atua nessa dor neuropática, ele atua nessa dor oriunda do, do, do, do organismo. Então você consegue bloquear a questão da dor, Aguda se tornar crônica, você pode inibir esse processo, ou aqueles pacientes que já têm uma dor crônica, você fazer o tratamento dela também. O mais comum aí é conhecido é a, a gabapentina, mas tem a pregabalina, entre outros aí que atuam nesse sentido. Os relaxantes musculares eles podem ser associados também com o intuito de a gente diminuir aquela síndrome miofacial. O que, que é isso? Então o paciente fez uma abdominoplastia, ele já tem uma tendência a ter dor na coluna. Pela aquela posição antálgica, aquela posição encurvada que ele tem que ficar, ele pode ter uma dor na coluna, a dor desencadeia uma contração do músculo, essa contração vai piorar a contração da, da, de uma possível hérnia, uma dor... Na coluna que ele tem, a facetária é, ou qualquer outro tipo de dor, e vai agravar essa dor dele na coluna e vai piorar o processo. A gente chama isso de síndrome miofacial. Então quando a gente bloqueia esse músculo, a gente faz um relaxamento dele, a gente tem uma, uma melhora desse quadro doloroso. E para a gente encerrar aqui, não poderia deixar é, de gente falar mostrar esse gráfico, que é que cada droga daquela, cada medicação daquela vai atuar em fases diferentes do da percepção e do estímulo doloroso, quer seja ele onde teve a lesão, seja em vias da medula ou no próprio cérebro. E algo importante também a se falar é o tratamento não farmacológico para dor. Então é muito comum a gente caminhar os nossos pacientes para a drenagem linfática. Eles ficam na dúvida, se eu não fizer a drenagem vai prejudicar o meu resultado. Eu tenho para mim que a drenagem linfática, ela auxilia muito mais nessa questão da dor pós-operatória, na redução do edema que causa dor também, nessa recuperação mais rápida do paciente do que o prejuízo da cirurgia. É, é lógico que se ele tiver mais edema, ele tiver mais inflamação, tem mais chance de fibrose, não estou discordando disso, então ele melhora, ele potencializa sim, o resultado, mas ele alivia muito a dor. A gente vê que os pacientes falam que depois da drenagem linfática, ele estava com aquele acúmulo de líquido, inchaço, estava doendo a região e ele teve uma melhora disso. É, então é muito importante a drenagem linfática como esse tratamento não farmacológico. Existem outros, a questão da acupuntura, em pacientes que têm dor crônica, principalmente a questão da atividade física, de yoga, tai chi chuan. Então são descritos vários tratamentos não farmacológicos com essa intenção de tratar a dor, a questão da terapia ocupacional, a questão do, dos grupos para os pacientes principalmente mais idosos que sofrem de dor crônica. Falando especificamente da, da, da questão pós-operatória, eu acho que a drenagem linfática faz muito sentido e a gente sempre recomenda que os pacientes façam a drenagem linfática. Tá bom? Se você curtiu, deixa o seu joinha aí, compartilhe os nossos vídeos e muito obrigado por, por assistir esse vídeo. Fica com Deus. Um abraço!